A semana retrasada eu estava junto com o maior canal com o empreendedor, né? É, do maior canal de anatomia, ele do YouTube, ele tem um milhão, mais de um milhão de seguidores. Eu nem conhecia porque não é da minha área, né? A área de saúde. Mas eu fui convidada para dividir o palco com ele. Porque a pessoa que me convidou, ele quis mostrar que eu estou é, no início, e ele já tem 10 anos de mercado. Mas que é possível começar, né? Eu tenho, atualmente, pouquíssimos seguidores né, no Instagram, no YouTube. LinkedIn eu tenho bem mais, no Facebook também. É... Mas, assim, começando essas mídias de Instagram e canal no YouTube, eu tenho poucos seguidores. Mas não é isso que realmente é... me traz o, os resultados, que são os seguidores. E sim, a autoridade que eu tenho no mercado. Então, eu sempre falo, começa, tá? Que nem eu vou lançar agora a próxima turma, já é a quarta turma. Então, eu tô muito feliz, já vim de curso até em Portugal, na terceira turma.